Descubra hoje quais são os 10 bancos que mais estão financiando em 2022. Se você quer comprar o seu carro, sua moto, seu utilitário, acompanhe esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala galera, seja bem-vindo ao maior canal de serviços financeiros, AGR Serviços Financeiros, aqui é a Fabiana. Tudo bem galera, aqui é o Gabriel, bem-vindos. E hoje a gente te traz essa dica para você muito importante para você que está buscando financiar o seu veículo, a sua, o seu carro, a sua moto, o seu caminhão. A gente separou aqui de forma detalhada para você quais são os bancos que mais estão financiando. Então fica até o final do vídeo. Mas antes disso, já se inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa também seu comentário né, no final do vídeo, o que você achou do nosso conteúdo, para que o YouTube possa entender o nosso trabalho, para que possa recomendar para mais pessoas e para a gente ver que também está trazendo para vocês né, cada vez mais conteúdo de relevância então não custa nada para você, nem 10 centavos, deixar aquele like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ter cada vez mais conteúdo top aí de primeira linha agora vamos para o vídeo e sem delongas então vamos lá galera, no ranking dos bancos nós temos em décimo colocado o banco Cicobi você que busca financiar sua moto ou seu carro, você pode estar tá vendo também com o Banco Cicobi o seu financiamento. Aprovando, você tem prazo de pagamento de 36 meses até 60 meses, de acordo com como ficar a sua simulação e como está o seu perfil de clientes. E também o banco financia, na maioria das vezes, 80%, raras vezes 100%. É muito rara essa opção, ok? Então vamos para o nono colocado que é o banco Ciclete. Esse banco, além de ele financiar carro e moto, ele financia também caminhão, que é o veículo pesado. Isso é uma excelente opção para quem está buscando financiar um caminhão também, tá? Então, ele tem prazo de até 60 meses para pagamento e ele financia o um veículo até 80%. Esse banco também é uma excelente opção para você. Isso aí, se você está buscando financiamento, pode estar tá vendo também com este banco. Agora vamos para o oitavo colocado, que é o Banco Pan-Americano. Esse banco ele também financia carro, moto, e caminhão em até 60 meses para pagar. tá? Ele tem um diferencial que você pode pagar a primeira parcela em até prazo de até 45 dias, que é um diferencial legal também. tá? E ele financia em média de 80% a 100% do veículo. tá? Então vale a pena você fazer uma simulação também. Em sétimo colocado também está um banco que ele é muito conhecido, que ele financia bastante imóvel, tá? Ele é o Banco Caixa Econômica Federal também, que está em recorde também em vendas de financiamento de veículo. Ele está em sétimo colocado. Isso aí. Então, obviamente, você já deve ter enfrentado a fila na Caixa Econômica Federal e agora você também está sabendo do financiamento veicular, que serve para moto, carro e caminhões. E o bom, que pode ser 0KM ou até 10 anos de uso. E a regra anteriores permanece também para este banco, que você pode financiar até 80% do valor do bem e prazo de pagamento de até 60 meses. Né? Você consegue também com este banco. E em sexto colocado está o Banco Santander. Isso aí, o Santander está em sexto colocado, o banco que mais financia veículos leves, carros, motos e também veículos pesados, que são caminhões e utilitários. Dentro do Santander você consegue também diferenciais, né? prazos de pagamento, né, de até 60 meses para pagar, e valores que o banco pode financiar até 80% do valor. ok? Então o Santander também é uma boa opção para você. E em quinto colocado está o Banco Bradesco, ele tem um diferencial que eu achei muito legal. Você tem um prazo legal para iniciar a pagar a primeira parcela do seu financiamento, que é até 60 dias para pagar. E o bom é que você que está buscando um carro 0KM, né, que pode ser carro ou pesado, que são caminhões, ou até 17 anos de uso também. Então o carro ou caminhão com 17 anos de uso também é válido. E para você que busca moto, você tem prazos né, legais para você e você também pode comprar uma moto com até 6 anos de fabricação ou 0KM também. Então esse é um diferencial do banco e você tem aí um financiamento de até 80% também. Então o Bradesco pode te ajudar nessa etapa. Ocupando a quarta posição está o banco Porto Seguro. A Porto Seguro você consegue financiar o seu veículo, carro, com até 10 anos de uso ou 0KM, mantendo também valores, né, prazos de pagamento de 36 meses até 60 meses para você pagar, com taxas bem atrativas também, e o bom é que com ele você tem aí até 80% do financiamento, em raras vezes até 100% também. Em terceiro colocado está o Banco do Brasil. Ele tem um diferencial que eu achei muito interessante, que você tem um prazo para iniciar a pagar a primeira parcela do seu financiamento de veículo em até 180 dias. Isso aí, o bom também é que este banco te libera carros com até 0 km de uso, né? ou você pode financiar também carros com até 10 anos de uso. Seja ele carro, utilitários e motos também com até 10 anos de uso. Então um diferencial muito bom que o Banco do Brasil também pode entregar. E lembrando que de acordo com o seu perfil pode ter taxas bem atrativas e prazos de 36 meses até 60 meses para você pagar o seu financiamento veicular. Com o Banco do Brasil você também tem essas opções. Chegando agora no top, né? em segundo colocado está aqui a BV Financeira com a BV Financeira você pode financiar o seu carro leve ou pesado, com até 19 anos de fabricação, é isso aí. E o bom você também pode financiar também o 0KM, e lembrando que você pode financiar também a sua moto com a BV Financeira. Além de taxas bem competitivas no mercado, você também consegue prazo de pagamento de 36 meses até 60 meses para iniciar o pagamento, e também você consegue um financiamento de até 80%, ou até 100%. Isso é raridade, como eu falo, 100% é raridade, mas 80% já está dentro de uma regra boa, ok? Então pode contar também com a BV financeira. E agora ocupando o primeiríssimo colocado no ranking é o Banco Itaú. O Itaú você consegue financiar moto, carro e caminhões. Caminhões e carros com até 20 anos de fabricação, ou 0KM também você consegue com taxas bem competitivas também no mercado, e o bom é que você tem prazo de pagamento de 36 meses até 60 meses, e é um banco excelente também, que está ocupando aí, primeiríssimo colocado. Em segundo colocado, a BB Financeira, e em terceiro colocado está o Banco do Brasil. Então esse aí é o nosso ranking de bancos para você financiar o seu veículo. Lembrando que a maioria desses bancos financia em CDC, que são crédito direto ao consumidor. Então, nessas regras, você consegue o seu financiamento. E se você precisar financiar com todos esses bancos, a gente tem essa opção para você, só simular aqui embaixo, trabalhando com todos eles, ok? Então, espero que tenha gostado do nosso vídeo, né Fabiana? Já aproveita aqui, se inscreva no canal, para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. Curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar sim. As pessoas que estão buscando um financiamento aqui, Tá querendo saber sobre os bancos? Que Qual a e melhor vai opção? Isso aí. Então, passamos aqui os 10 colocados, os bancos que mais financia, para te trazer mais facilidade no seu financiamento. E ó, não deixe de ativar o sininho e deixar aquele like, camarada. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Forte abraço, Forte tchau, tchau. Abraço.